Olá, é assim, eu vou fazer uma maquilhagem eu vou me inspirar na Rihanna uh, é, é uma das maquilhagens que eu mais gostei é este aqui se vocês conseguem ver uma maquilhagem com o amarelo e depois com um tom de castanho e vamos ver como é que o vídeo corre eu já preparei este, este olho aqui agora eu vou preparar este o outro vou aplicar um primer levezinho depois eu vou pegar aqui numa acho que é uma não sei como é que se diz isto que é para prender aqui assim e depois com o lápis, eu vou primeiro começar com o lápis preto vou começar a fazer aqui aquele risco e depois aqui assim acima da côncava e depois para começar vou pegar um pincel que é para esfumar vou começar a esfumar com um pincel que é para puxar aqui para dentro começo a esfumar aqui esta parte do preto depois pego num numa sombra castanha e vou aplicar aqui assim naquele naquele preto eu não quero que fique muito preto bem agora eu vou pegar aqui numa sombra nesta numa, paleta aqui de 180 cores e vou primeiro começar com este amarelo, depois com este, com este e este aqui é o último. Então vamos lá começar hein? dando batidinhas assim. É uma maquiagem que está muito bonita. depois eu vou pegar naquela sombra que eu vos mostrei e vou aplicar por cima daquela que eu já apliquei antes dando batidinhas Ficou assim, com a minha cara toda suja Eu vou pegar no um pincel Que é para limpar Bem, agora eu vou, vou pegar no mesmo pincel E vou aplicar o amarelo aqui assim na minha linha d'água Assim. e agora com verde eu vou pegar um, um, uma sombra verde e vou aplicar aqui assim. Agora eu vou pegar num castanho, neste castanho aqui, e vou vir aqui assim e esfumar. assim, agora eu vou pegar num, num delineador e vou fazer aquele delineado. e ficou assim agora eu vou pegar num lápis um lápis preto e vou passar na minha linha d'água e fica assim bem, agora eu vou tirar isto aqui que eu já não preciso mais e vou só corrigir aqui um bocado o delineado Vou pegar agora numa, numa paleta de e vou aplicar aqui onde estava aquela fita e aqui assim dando batidinha depois venho com o pincel da réplica de cima e vou corrigir e agora eu vou pegar uma máscara máscara da Maybelline e vou aplicar aqui nas minhas pestanas Aplico também aqui por baixo e fica assim, agora eu vou pegar num blush e vou pôr nas minhas maçãs. aqui numa sombra e vou iluminar o meu côncavo E a maquiagem ficou assim. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E muitos beijinhos.